Que ele fez, porque nós não tinha visão ainda. E quando foi a hora de ir para a procissão da comunhão, ele pediu que podiam ir todos, só que avisassem ele quem fosse só para receber uma benção, que não podia receber a Eucaristia. E que divisão teve ele, Frei? Olha como a gente teve visão da porque às vezes tu fica perdido mesmo numa comunidade pequena, mas quando gente tem batismo, quando tem gente que é de fora, que vai ali uma vez que outra, a gente, mesmo é do bairro, tá fora da comunidade às vezes. Né?